Um dia, um homem, ele disse que construiria uma ponte. Todos riram dele, mas na real, ele era o cara. Ele disse que iria construir. Então hoje, ele irá construir sua melhor ponte. Não sei agora porque estamos falando do nós então estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pra vocês, Bridge Constructor. Vocês pediram, é um jogo de construir ponte. Eu sou o melhor... O melhor, montador de pontes. melhor montador de pontes Eu vou fazer a minha ponte assim, ó. Não Ah, meu Deus, não quero seguir. Tudo pronto, minha ponte tá pronta, vai. Não sou capaz de opinar. Vai com o caminhão. Aí ó, viu? Eu falei que eu sou o melhor condutor de ponte. Vocês não tem noção. Aí ó. Yeah! Yeah! Vocês ouviram? Ele falou yeah. <risos> Se você tem alguém que fala yeah pra você, você é fodão. Ou seja. Você pode construir... Ah, você pode mudar as pontes que você já construiu. Peraí, ele... Não, calma. Pronto, melhor ponte. GG. de nada, de nada tá, não sei de nada, vai carrinhos, tá muito fácil gente, desculpa gente, tá foda aqui, isso aí, usina para mim que eu gosto, alguns leves tem pontos extras pra você ancorar, beleza. Ó, vou ensinar com vocês. Primeiro você faz assim. Aí faz assim, ó. Aí aqui embaixo você liga. Aí você clica aqui, ó. Aí você vem de novo e... Ó, desceu. Vocês estão me entendendo? Aí aqui, ó. O carro tem que chegar em rampa. Ó lá, ó. E aí Pronto, olha essa ponte Mulesk ah! Não quebrou Não quebrou, não, foda-se, vai carrinho A ponte não quebrou Uh, é, é a ponte que dança Vamos lá, carrinho ó. Uh Não teve nenhuma, nenhum assassinato, tá? Ninguém morreu. Então eu só acho que essa ponte devia ser aceita. é assim. Ok. Quero com o poder de um caminhão. Vamos lá, caminhão. A ponte foi feita pra ti. É muito fácil, ó. Ele ainda vai dar um salto mortal no final, ó. Tcharam! Uh, uh. Esse é para aqueles times que quiseram fazer um filme de ação, tem a ponte, a ponte filme de ação. Vai carrinho! NÃO! Vai carrinho! Pula! Nossa senhora, esse carrinho morreu! Acho que deu alguma coisa errada na nossa ponte, gente. Vamos recomeçar. Gente, ponte pronta. Agora... Não quebra. Não quebres. Volts, ó, oh, ó, oh, tá indo. Não. Fica. Fica. Ai meu Deus. Vai carrinho. Vai carrinho, essa ponte é segura. Ai meu Deus. É. Nossa senhora. É caro. OK. Agora a nossa madeirinha. cara é bom, o cara é bom. Pronto. Acabou. Olha essa ponte aqui, estável. E ainda com um design louco. Vou até de caminhão porque eu confio na minha ponte. aí não cai. aí tá mexendo. Ui. Ai, ó. Gente, a minha ponte é a melhor. Vocês não têm noção tá ah, não sei pra vocês. Bom, gente, vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, peçam aí. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. É, não se esqueçam de comentar e avaliar o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal...